Oi, tudo bem? Este é um vídeo gravado em libras com legenda e descrição. Apareço em plano americano sobre um fundo verde. Tenho pele parda, rosto longo, cabelos pretos baixinhos. Uso uma camisa vermelha com listras azuis. Estou aqui para, em nome do Cefor, Parabenizar você por todas as conquistas alcançadas ao longo de 2017. Reafirmamos o nosso compromisso de proporcionar a você condições acessíveis de aprimorar sua vida acadêmica e profissional. No mais, desejamos que seus próximos dias sejam repletos de realizações e de pessoas queridas. A você, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.